O BNDES acaba de anunciar mais um bilhão e meio em recursos que poderão ser utilizados na compra de equipamentos e alavancar os negócios aqui na feira. O BNDES disponibilizou hoje uma nova linha chamada BNDES. É, rural, né, justamente para a agroindústria E para o, para o produtor Ele vem para aumentar o portfólio Do BNDS para, para ter mais Opções de aquisição de bem Então ele pode adquirir Veículos é, comerciais, equipamentos de construção Máquinas agrícolas, coletadeiras E tratores, ele tem uma carência Diferente do modelo Frota, que pode ser De 3 a 18 meses, ele pode pagar Em até 84 meses Isso é similar ao Moda Frota Diferencia um pouco o BNDS Do modelo Frota, que eu tenho a hobby até 90 milhões, ele tem uma taxa de 8,5 e acima de 90 milhões uma taxa de 10,5, essa não, essa taxa, apesar de ser uma taxa variável e fixa no contrato, ela é uma taxa única para todos os clientes que têm uma hobby até 300 milhões, então hoje, contratando, comprando uma colheitadeira com essa, com essa nova linha, ele tem uma taxa de 9,15% ao ano mais ou menos. Qual é o perfil é, do produtor que pode adquirir esse recurso? Não faz distinção. O quanto o Moda Frota faz uma diferenciação entre pequenos e grandes, essa não tem. A limitação em 300 milhões, seja já abrange o um maior é, volume de clientes. Né? E o Banco CNH, como é que recebe esse recurso? Recebe com muito bons olhos, porque o ano passado, como todos sabem, nós tivemos uma parada do BNDS e ficamos alguns meses sem ter recurso. Agora, com essa nova linha, caso venha a faltar o Modé Frota, a gente tem recurso suficiente para dar prosseguimento nos negócios. Dá tempo de aproveitar ainda durante a Expo Direto com a Trijal? Sem a menor sombra de dúvida, né? o Banco CNH Industrial, que é o banco da marca New Holland Case, está disponibilizando hoje para todos os concessionários já todas as características dessa linha. Então, aquele produtor que veio aqui na Expo Direto pode já conversar conosco e financiar nessa linha caso seja interessante.